Olá a todos! Nesta unidade de autoestudos, nós vamos discutir sobre o currículo do ensino de ciências. O estudo sobre o currículo é essencial à formação docente, visto que é parte integrante é, da organização escolar e faz parte do projeto político-pedagógico da escola. Então, o currículo de ciências na, na educação básica, atualmente, ele está organizado pela Base Nacional Comum Curricular, que estabelece um conjunto de competências, habilidades, atitudes e valores que esperamos que todos os educandos, todos os estudantes, desenvolvam é, durante a escolarização básica. Para a etapa da educação infantil, é, o documento apresenta... Seis, seis direitos de aprendizagem, que são conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Define três grupos de faixa etária, que são os bebês, as crianças bem pequenas e as crianças pequenas. E estabelece cinco campos de experiência. Então, o eu, o outro e o nós, corpo, gesto e movimentos, traços e sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempos, quantidades relações e transformações e descreve os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. O ensino de ciências, ele fica manifesto no campo de experiência, espaço, tempo, tempos, quantidades, relações e transformações. Nesse campo de experiência, indica-se a necessidade de promover experiências nas quais as crianças possam fazer observações, manipular objetos, investigar e explorar o seu entorno, levantar hipóteses e consultar fontes de informação para procurar as respostas das suas curiosidades e das suas indagações. E para a etapa dos anos iniciais, do ensino fundamental, a BNCC apresenta as áreas de conhecimento, os componentes curriculares de cada área de conhecimento e uma lista de competências específicas para cada componente curricular e para cada ano escolar. Então, são apresentadas as unidades temáticas, os objetos de conhecimento e as habilidades. São cinco áreas de conhecimentos e nove componentes curriculares. Para a área de Ciências, Ciências da Natureza, está dividido em três unidades temáticas, Matéria e Energia, Vida e Evolução, Terra e Universo. Essas três unidades temáticas dão origem aos objetos de conhecimento, ou seja, aos conteúdos e aos objetivos de ensino. A professora Lúcia Helena Sasseron, ao fazer a análise, é, da proposta do currículo para o ensino de ciências na base, ela discute sobre as menções e as ações sobre o processo investigativo e ela manifesta uma preocupação com a ideia de que seja o educando o responsável pelo desenvolvimento da reflexão. Entende que o aparecimento espontâneo da visão crítica e reflexiva é contraditória ao, ao próprio objeto de investigação, ao próprio espaço de investigação. Então, o professor precisa estar nesse espaço, o aluno sozinho não consegue fazer essa investigação e chegar ao conhecimento científico. Outro ponto observado, bem importante na análise da professora Lucelena, é sobre as modalidades de ação orientadas pela base. Então, lá na base tem a definição de problemas, levantamento, análise e representação, comunicação e intervenção. Estas, Adentram a diversidade de atividades envoltas na construção do conhecimento, de entendimento e sobre o conhecimento científico e sobre a ciência. Contudo, se elas forem trabalhadas sem o protagonismo, a participação do aluno, essas podem gerar conhecimentos bem superficiais. Né, sobre o ensino de ciências, de, de modo que os conhecimentos científicos, eles fiquem é, sem uma apropriação adequada para o aluno. Então, o levantamento de problemas, hipóteses, análises, representações, comunicação, intervenção, é, nesse, nesses, nesses processos, o aluno precisa estar é, envolvido, né? não é um, um levantamento, uma definição, uma análise feita somente pelo professor e no sentido de apresentação, apresentação para o aluno. O foco, outro foco que a professora Lucelena chama atenção é sobre o desenvolvimento de habilidades proposto pela BNCC. Então, a, o desenvolvimento de habilidades nós entendemos que condiciona o desenvolvimento de práticas que contribuam para a ampliação do conhecimento dos estudantes. Então, não corresponde com o desenvolvimento da autonomia intelectual dos, dos estudantes. Então, ao analisar né, a base, nós precisamos ter muito cuidado com o que está proposto e a forma com que ela está sendo implementada. E a forma com que ela está sendo implementada chama muita atenção sobre o papel do professor, novamente, né, no ensino de ciências. Então, é fundamental que o docente organize os ambientes e faça a, a proposição de situações de aprendizagem que alavanquem a exploração, a observação, a imaginação, instigando a curiosidade das crianças por meio de perguntas, hipóteses e desafios a partir do cotidiano, oportunizando a compreensão do mundo que a criança está inserida. Se nós não tivermos isso, o ensino de ciências ele fica esvaziado do seu propósito. Portanto, para ensinar ciências enquanto professor eu preciso construir alguns significados sobre o conhecimento científico e também me inserir em espaços formativos que me auxiliem na compreensão da natureza da ciência numa perspectiva epistemológica e histórica. Então, aos professores do ensino de ciência cabe sim leitura, muita leitura sobre esse campo de ensino. Então, agora que nós estamos finalizando né, a nossa a nossa discussão sobre né, o currículo da base, a minha proposta, a minha sugestão é que vocês é, acessem o site da Base Nacional Comum Curricular e conheçam a organização proposta para o ensino de ciências. E para ampliar os conhecimentos, eu sugiro que vocês façam uma pesquisa no Google Acadêmico sobre a base. Né, e percebam, escolham um artigo, né, escolham pelo título ou pelo resumo, façam a leitura para conhecer mais sobre as críticas e as discussões em torno desse documento que atualmente nós temos vigente e que orienta o nosso planejamento na escola. Desejo a todos um bom estudo. <música>